Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas a mais um Chá com Alvinho. O nosso convidado de hoje, ele tem 19 anos, mora em São Paulo, SP. E é o Bruno Gomes, que vocês devem estar estranhando que ele não está do meu lado como acontece nos outros chás, mas temos um motivo muito especial. O Bruno Gomes está entre nós, hein, pra cá, meu Deus! Quebrando tabus! Gente, essencial. Ai, Cheguei gente. revolucionando o chá. Muito bem, primeiro chá. Ao vivo, primeiro chá presencial, com o meu Primeiro, maravilhoso. Amigo, como você tá se sentindo? Amigo, eu tô muito feliz de estar aqui. Porque você sabe que eu sou super fã do chá com Sim. alvinho. Assisti de Romênia, de Bali, assisti, tipo, todos. E tô hoje aqui, sendo Perfeito. entrevistado. Tô, É verdade, gente, ele sempre comentava nos chás. E eu fiquei muito feliz quando ele foi anunciado na temporada. Porque poder fazer um chazinho com ele vai ser tudo pra mim. Podia ter demorado um pouquinho mais, mas tudo Podia, bem. amigo, também acho. Mas acontece, né. Gente, antes da gente entrar na entrevista mesmo ele vai contar tudo pra gente o que tá acontecendo nessa Calico. Que, o que, que tá acontecendo? Cristo abençoado, gente! Que tribo é essa que só perde as coisas? Parece a Lupe. Mas antes da gente entrar no jogo, não se esqueça de curtir o vídeo compartilhar com seus coleguinhas, ativar o sininho pra receber as notificações e se inscrever no canal do VD. Muito bem, agora é o momento blogueirinha, já passou. Amigo, você não é exatamente um novato dos jogos, embora não. você seja um novinho dos jogos. É mas, <risos> mas muita experiência. Pra quem não sabe, o BG joga há quanto tempo, amigo? Ah, desde o comecinho de 2015. É. Que tinha 14 anos. É, quando ele era um bebê. E... e. Quer dizer, não que ele não seja, não continue sendo um bebê ainda, né? Mas. É... Você também. E assim, uma coisa que tá chamando a atenção, acho que das pessoas, é o fato de que todas as pessoas que já eram conhecidas do mundo dos do do jogos estão saindo uma, uma atrás, atrás da outra. É, isso é uma coincidência, amigo? Eu acho que não. Não? Não. Tá, já vamos falar sobre isso. Mas conta um pouquinho para as pessoas como, é, como foi a sua trajetória, como você conheceu o Mundo dos Jogos, como você veio parar. Bom, o Mundo dos Jogos eu conheci no comecinho de 2014. 2015, na verdade. Que 2014, no final de 2014, eu conheci Survivor. Porque um amigo meu, ele me apresentou. Porque eu sempre gostei de BBB, esse tipo de coisa, sabe? De reality show. Aí, tipo assim, ele falou, ah, e tem, eu tô assistindo um reality que é tipo BBB, só que eles estão numa ilha e eles, tipo, que se eliminam. Aí, tipo, eu fiquei super curioso. E aí, ele me mandou um drive, eu, acho, é, eu comecei a tipo por é uma coisa assim. Aí, eu comecei a assistir, tipo, fiquei viciado, comecei a assistir um episódio atrás do outro. E nessa eu comecei a pesquisar no grupo do Facebook, tipo, Survivor. Aí eu achei o grupo do A Tribo Falou, sabe? Survivor no Brasil. E aí achei o grupo do VD, achei o grupo do TW, do Server Brasil, tipo, tudo que meio simultaneamente. E entrei, comecei a conhecer o mundo dos jogos. E aí foi? você começou a jogar? Foi, tipo, assim, como quando eu cheguei eu era muito novinho. Então, a mais, tipo, o VD nessa época, o TW, não deixavam. Achavam que... <risos> Gente, não deixavam. É muito bem. Então, nessa época que eu cheguei, a Alemanha estava pra começar, tava tipo, com inscrição. E a Alemanha foi a temporada de número 14. Ironicamente, estamos aqui na 24, ou seja, 10 temporadas depois. Tipo. Cinco anos até. O tempo passou, tipo, muito rápido até. Porque, tipo, eu lembro desse momento, de quando eu via as inscrições pra Alemanha, sabe? E eu lembro que eu me inscrevia, tipo, pra Alemanha, mas obviamente não fui selecionado. E eu me inscrevia, tipo, pro TW, me inscrevia pro VD, mas eu nunca era selecionada, por causa da idade mesmo, sabe? Mas, tipo, tinha festes e esse tipo de coisa, jogo mais assim, sabe? Que eu era chamada pra jogar. Mas o meu maior, tipo assim, jogo... Que eu joguei, tipo assim, a primeira vez sobre o survival no Brasil. E que foi em 2016. E você se deu bem, né, amigo? Eu me dei bem, porque eu ganhei com ah, todos é? os votos do Júri. Só o survival. O único até hoje que consegui. Incrível. Muito é. bem, amigo. E Isso, aí... meio que até hoje as pessoas falam, né? Bom, eu não preciso nem perguntar, é. então, por que ainda não tinha rolado o VD, porque era um babyzinho, né? Não, não, não tava na hora ainda. Foi. Muito bem. Amigo. Na sua frase, na, bom, na frase que eles destacaram do seu perfil, você falou que você esperava entregar sua melhor versão e absorver tudo o que Tortuga <risos> tinha a oferecer. Você acha que você conseguiu fazer isso? Olha, assim, o que eu falei no meu primeiro questionário. Eu tava entrando nessa temporada com expectativas, porque, tipo, foi muito tempo esperando por esse momento. Mas, ao mesmo tempo, tipo, eu tinha que ser realista com as minhas condições. Que um jogo, assim, quando começa, envolve muitas coisas, até, tipo, de tribo. Eu acho que sorte também é um fator que envolve muito. Então, tipo, tinha que ser realista. Então, eu tava com expectativas, assim, vai, eu vou dar tudo de mim, mas eu tenho que ser, assim, sincero que talvez não dê certo ou algum tipo, ou esse tipo de coisa. Mas eu tava, assim, tipo, com muita vontade de me esforçar. Porque, tipo, eu sabia que eu não, tipo, não ia entrar no jogo e, ah, vou de qualquer jeito ou alguma coisa do tipo, sabe? Eu entrei no jogo realmente disposto a fazer, tipo, tudo que pudesse me levar mais pra longe. De me esforçar, realmente. E absorver tudo que o jogo tinha pra me oferecer. E eu acho que, por mais que eu, né, não consegui chegar na Merge. Eu acho que eu consegui, durante o tempo que eu tava no jogo, absorver, tipo, conhecer as pessoas. Por mais que a calico não tenha ido muito bem nas provas, eu me esforcei muito. Eu não fiz, tipo, corpo muito, mole velho. em nenhuma prova. <risos> eu amei o eufemismo, amigo. Ai, amigo. <risos> E é assim, acho que eu cumpri, assim, com essa frase. Não, mas é, eu, eu, eu, eu acho também que é, quando a gente é eliminado, não é necessariamente porque as coisas não deram certo. Porque deram certo pra você por muito tempo, assim. Você não era... Bom, pelo menos do nosso ponto de vista, que a gente tá acompanhando a temporada a gente não via você em uma posição de perigo durante boa parte do, do, da, dessa, desse início da fase tribal. A circunstância toda que você vivenciou no jogo, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou também, de, de, da, da tribo que você cai, eu conheço a sua dor. Ah. Eu sempre fico em tribos que são uma derrota então, em prova. Amigo, é. Eu e, também. E aí, tem que rebolar muito mais a raba mesmo, nessa fase é tribal. Pra, pra você sobreviver, né. Só que aí, a gente chega nesse ponto, assim, é, que, eu, que, gente, que eu comentei agora há pouco. Você era Sim. uma das pessoas conhecidas da tribo, junto com a Tefão, e com o Edu. E aí, a gente viu vocês saindo um atrás do outro. Você acha que existiu algum movimento pra tirar as pessoas conhecidas da tribo? Você acha que rolou isso? Então, eu acho que isso influenciou sim. Tanto que assim, no primeiro dia, inclusive, uma pessoa tipo, conversando... Eu tinha dito pra ela, tipo, ah, você já jogou? Tipo, eu falei que sim, porque tipo, isso não tinha como mentir, porque algo podia ser fácil. Tá internet tirou é exatamente. Exatamente. <risos> então, eu falei, já joguei e tal. Aí, conversando com uma pessoa, ela disse, ah, eu acho que a gente vai ter... Tem que tomar cuidado com o Tefão. Aí eu falei, tá, mas tipo, por quê? Ai, ah, é porque ela é perigosa, porque ela já jogou antes. Eu achei, <risos> eu achei incrível quando a pessoa falou isso, porque tipo, eu tinha acabado de falar pra ela que eu já também já tinha jogado. Mas ela falou isso pra mim, que era uma visão dela. E foi aí que eu comecei a ver que. Porque assim, era uma tribo, a maioria das pessoas era novato, né? De conhecido, só tinha eu, Edu e Tefão. E as pessoas começaram, tipo, olhar pra gente. Por já ter jogado outras coisas. Sim. Aí, só que... É, você, as, e você nunca tinha sido votada, né? Foi a primeira vez que você foi, foi votada. Foi, foi o primeiro Então, quer dizer, as ameaças estavam aparecendo, Edu eliminado, até Fã eliminada. E aí, é, quando que você percebe que você, você... Primeiro, você percebe que em algum momento você começa a ser a, a maior ameaça da tribo? e como que foi isso na, na sua cabeça então foi depois que até Tefon saiu eu tipo eu sabia que até Fãm ia sair ela saiu só que assim eu vi que claramente eu seria a pessoa com mais algo assim dos que sobraram mas você achava que o seu social que as suas, re as, suas as relações que você tinha estabelecido te mantinha seguro apesar disso sim eu contava com isso eu também gente estava contando que teria uma swap acho que isso todo mundo que estava no cast estava contando que teria uma swap porque não teve tipo na fase tribal inteira eu e só com duas tribos, né, realmente. É, duas era... tribos de ah. dez, É, né, Tipo assim, a gente perdeu, literalmente. Tipo, seis provas seguidas, a gente só ganhou a primeira. Então chegou num ponto que, tipo, eu acho que meio que não tinha o que fazer. E por mais que eu tivesse, sim, bons contatos dentro da tribo boas relações que eu realmente confiava, eu acho que eles viram como uma ameaça e decidiram me tirar nesse momento. Tá, vamos falar sobre isso então, sobre essas seis derrotas consecutivas. Amigo, isso é... a tribo é realmente um desastre. Você tá sentindo que pode estar tendo sabotagem, que pode ter gente é, em relação com o pessoal da outra tribo? O que, é que você tá sentindo sobre isso? Então, amiga, é difícil, tipo assim, falar. Porque eu na maioria das provas, eu sempre sentia que a galera realmente, tipo, tava se esforçando, sabe? Tava dando tudo de si. Todas as provas, a gente falava, gente, ó, hoje a gente vai dar tudo de si. Tipo, ai, ah, hoje eu sonhei que a gente ganhava. Então, tipo, a gente tava muito focado. Mas ao mesmo tempo, teve sim situações, é, no mínimo, estranhas. Sustentas. É, exatamente. E também teve, tipo assim, é, na eliminação de Eduardo, é pessoas falando Ai, bom, não vamos sabotar, mas né? Tipo, ah, se a gente perder, tanto faz. Então, tipo assim, a gente dá pra Porque pensar... o Eduardo era é, o um alvo. É, ele era o alvo da rodada. Então, tipo, ah, e as pessoas estavam achando que seria, tipo, muito bom tirar o Eduardo naquele ponto, sabe? Não seria bom esperar, Sim. então fizeram o que Corpo mole. Entendeu? Entendi. Olha só, é... meio que assim, a sensação que a gente tinha, como, como eu disse era de que você tava super bem posicionada na tribo. É, e, normalmente, quando você vira o alvo, o comportamento das pessoas com você muda. É, mesmo que as pessoas tentem fazer parecer naturalmente, é muito difícil você conseguir fazer isso com naturalidade. Tem gente que até consegue, claro. Mas você sentiu que alguém estava mudando de comportamento com você? Você sentiu que as coisas estavam ficando estranhas? Teve algum momento que você falou, cara, eu acho que pode estar vindo uma situação por aí? Sim, esse sentimento assim, eu só tive certeza no dia que eu saí, acho que até antes do CT, algumas horas antes, eu comecei a sentir que algumas pessoas estavam tipo, meio estranhas, sabe, algumas conversas, eu tava tipo assim… Porque o plano, obviamente, tipo, os únicos votados daquele CT foi tipo eu e Giovanna, até o tipo, meu voto foi o primeiro, eu falei, bom, hoje é eu e você, tipo, não tem que fazer porque eu sabia que o alvo dela seria eu. Tanto por coisas que tipo, chegaram até mim, quanto porque tipo, ela nem me procurou durante o dia inteiro, nem falou nada comigo e tal. Então ficou tipo, bem claro que o alvo dela seria eu. E eu comecei a suspeitar sim que poderia ser o alvo por algumas conversas. E na hora do CT, assim, eu tive a certeza. Então, tipo assim, foi um blind, mas ao mesmo tempo não foi um blind. Porque, tipo, eu sabia que seria eu. Pelo comportamento das pessoas. Na medida que foi chegando perto, você foi sentindo que era você. Foi. Bom, gente, a gente não vai fingir que as coisas não aconteceram. A Giovana já foi eliminada depois do, do BG. E aí, assim, o que eu queria te perguntar… A Giovana foi alvo, praticamente, CT atrás de CT. Ela era sempre a segunda pessoa mais votada. Sim. É... Você, você não acha que, de repente, ela poderia… Ter percebido a posição dela no jogo e ter se juntado com as pessoas que, teoricamente, iam ser eliminadas. É, para poder evitar que esse momento chegasse? Ou você acha que ela tava contando com uma... com uma fusão, com uma... A... Então, é. isso daí eu acho que, tipo, todo mundo contava, talvez foi uma possibilidade. Mas, Giovanna, o problema é que, assim, no começo, tipo, nos primeiros dias de jogo, ela tinha um social muito ruim, tipo, ela não aparecia. Acho que ela só foi reagir mesmo depois que a gente ganhou a primeira prova. E assim, o começo influencia muito, né. tipo Todo mundo fala, é fato, que assim os dois primeiros dias de jogo são tipo essenciais. Então eu acho que ela meio que demorou. Eu até tipo, tava conversando com ela sobre, depois que ela saiu. E ela também falou que realmente, tipo, no começo, ela não tava… Então eu acho que é isso que levou ela pra essa posição, entende? Sim. As pessoas sempre irem nela. É, e também eu acho que uma coisa que. Uma sensação que eu tenho é que o fato de Giovanna ser sempre a pessoa que tava quase saindo facilitava muito os blinds na tribo. Porque a pessoa sempre falava, não, tudo bem, agora já saiu todo mundo que precisava sair antes da Giovana. Então agora é a Giovana. Só que aí era a pessoa, era você, era a Tefão, era o Edu. E, e acho que, bom, quem tá fazendo isso tá, tá, tá fazendo um trabalho muito bem feito. De fato, né? É. Você acha que, que isso rolou mesmo, que as pessoas usaram a, Sim, com o certeza. fato da Giovana ser a próxima vítima? Com certeza, tanto que no, da minha eliminação, né, salvaram ela. Ela foi votada, foi votada. Tipo, ontem, quando eles perderam de novo, ela foi descartada, então... Bom, agora a gente fica curioso pra saber o que, que vai acontecer com a Giovana de fato fora do jogo. Vamos ver quem... Nossa, eu tô muito ansioso por isso. <risos> e a gente vai da, tipo, assim, a gente, a gente a dar, tipo, como certo ainda da calico pro CT amanhã. Então, já quero ver o que é, Amigo, então vamos lá. O que, que está acontecendo na Labuse? Eu não tenho oportunidade de perguntar isso pra ninguém da Labuse. Porque eles não vêm pro CT. Eles, eles não vêm pro meu chá, entendeu? Então assim, a plateia está ávida por informações da Labuse. O que que tá acontecendo na Labuse? Como você vê... Sem entregar muito o jogo deles, mas como que você vê que, que a Labuse tá organizada hoje? Então, eu acho que pelo tempo, assim, foi ótimo o fato deles terem ganhado uma prova atrás da outra, principalmente para as pessoas que teoricamente estariam em risco lá, porque isso deu muito tempo, tipo, para eles fazerem várias coisas. Teve o um fator ruim, tipo, que eles nunca puderam ir ao Tel CT pra se provar, né? Pras alianças e tudo mais. Mas eu acho que esse tempo que deu pra eles foi algo positivo. E é algo que, tipo, inicialmente, né, na Merge, eu acho que vai dar, tipo, muita vantagem. Porque é uma diferença numérica muito grande. É, e querendo ou não, assim, se tem alguém na Labuse que tá com uma visão completamente equivocada do jogo, essa pessoa vai praticamente, eu não sei, né? Eu acho que a Merge tá próxima. E pelo, pelas estatísticas, <risos> eu acho que a gente vai ter. Essas pessoas todas da Labuse lá, se ah, nada okay. mudar muito drasticamente. Ou vai ver que agora que saiu a Giovana, que eles não têm mais uma, uma bengala pra, pra dar blind, Será que né? É que eles vão ativar o modo de sala Vamos ver, né? É uma possibilidade. Mas essas pessoas viram... É, se, é que, se é que existem essas pessoas na Labusa, imagino que sim, que ainda tem muita gente. Mas essas pessoas que estão mais por fora do jogo, elas acabam virando... É uma massa de manobra muito fácil. E você chegar com esse tipo de pessoa na Merge é, é muito bom, né, assim. Pra, pra quem tá no domínio do jogo, assim. Então vai ser curioso ver como isso vai funcionar. Você acredita que chegando uma Merge agora, nessa conformação que nós estamos aí tem oito Labus e quatro… calicos. Você acredita numa extinção da Calico? Você acha que vão ter, ter tribais que vão prevalecer, o que, que você acha? Então, acho que a gente vai ter que ver. Eu acho. Não que eu esteja torcendo por isso, quero muito que a Calico reaja. Mas eu acho que assim, mais provável é que de fato… Tô vendo amigo no fundo do seu coração, <risos> que você tá torcendo pelos seus amigos. Não, Se mas eu tô nada, torcendo né? mesmo, não é nem a né? tribo, né. <risos> mas eu acho assim, que o mais provável é que… Eles tenham mais dificuldade, talvez saiam tipo assim, um atrás do outro no começo dessa É Porque realmente, é uma diferença no mercado muito grande, Mas não. como é que tá? Você tava na Calico, ah, enfim. É. Eu imagino que essa era uma preocupação que passava na sua cabeça também. Sim. E eu acho que as pessoas que estão na Calico estão também com essa preocupação de tentar estabelecer relações lá com a Labuse mais sólidas, para que isso não aconteça. Você, você vê isso acontecendo? Você acha que pode ter gente bem relacionada lá no Labuse? Então, pelo que o pessoal falava da Calico, não. Eles falaram, ah, eu, pessoal, eu tenho conversas com o pessoal de lá, mas é algo, tipo, bem superficial. Pode ter sim uma intertribal, mas tipo, se tiver, eu acho que é algo que tá, tipo, muito bem escondido. Muito bem camuflado. E a gente vai ter que ver agora no começo da Merge, mas pelo que o pessoal falava, não. Eu não sei se eu acredito completamente nisso. Mas as pessoas falavam que, tipo, não tinham muita abertura. Porque realmente, tipo, eles estão realmente muito fortes. Então, tipo, eles não precisaram você ter pra se provar. Então eu acho que o pessoal de lá tá… a maioria deles tá bem fechado. Sim. É a impressão que eu tenho. Sim. E você acha que, quer dizer, é, você vê lá na Labuse se é que, se, que é que, se é que eles deram abertura pra que você visse, assim. Você vê que existem voting blocs lá, você vê que tem gente dominando? Eu é? acho que sim. Eu acho que tem gente, assim, dominando. E tem gente, tipo assim, que é Volt, inclusive. Eu também, assim, eu esperava na, na parte do motim eu esperava que a gente da Calico fosse pra lá. Mas eu também não descartei de alguém da Labuze vir pra Calico. Porque falava, tipo, ah, eu tô aqui na Labuze mas eu tenho muito mais papo com o pessoal da Calico e tudo mais. Aí tá, teve esse tipo de diálogo, mas na hora do motim ninguém veio pra cá, então. Tudo bem que assim, foi uma boa decisão, porque tipo, eles estão lá até hoje. Tipo, eles ganharam um monte de prova, então isso foi é. bom. mas. Eu, eu acho que, que assim, as local, pessoas sim. as pessoas da, da Calico, que estavam em risco com uma imunidade ainda lá no bolso e pra Labuz lá, lá acho que era uma ótima ideia. Eu acho que eu, no lugar dessas pessoas, teria mutinado, assim. É, Eu, eu, eu não acho, eu que acho que você era uma dessas pessoas, não, então, sabe? Foi por isso acho que eu não cogitei. Você... É. Eu não cogitei, tipo, em nenhum momento. Isso foi depois da eliminação do Eduardo. Uhum. E eu assim, eu votei no Eduardo. E eu acho que naquele ponto, eu tava, tipo assim, bem na tribo. Por isso, tipo, eu não cogitei em momento algum. Mas eu acho que tinha, assim, umas três pessoas que estavam, sabiam que estavam ali. Correram risco e não acabaram aqui não montinário. É, e uma coisa que pode acontecer também pra quebrar essa Labusa Strong. Se é que vai rolar isso lá na, na, na Merge, né? É, é o Boron se perceber, Boron, né? E juntar com a Calico. Vamos ver o que é que acontece. Tem muitas possibilidades. Eu, eu só não quero que seja previsível, assim. A gente fica torcendo é, é, pra que não seja previsível, É, exatamente. Porque a gente né? vai ficar aquela coisa... De... Senão vai vir isso as pessoas é. aqui pro show, não vou ter que perguntar as pessoas, porque vai vir uma atrás que eu já sabia que ia vir. Não façam isso, gente. A temporada gente, tá icônica Continua assim. E um monte de poder, tipo, isso gente, um monte ah, de poder. Que, Onde estão esses poderes? Por que, que nada apareceu ainda? Não tem um ídolo, não Até tem um poder. Agora não. Não, um saiu comigo, né? Que eu expus lá no conselho que foi o ídolo grego de Grécia. Que eu consegui encontrar. Amiga! Já é pra você mas, que é. apostou que beijei ia sair com o Ídolo no bolso, Só pontinha no bolão pra você. Mas quem apostou também que eu ia encontrar também. Porque tipo, no TW que eu joguei, eu fui a primeira pessoa que a a mais. Achou que ia encontrar um Ídolo, mas eu não encontrei. E aqui eu não consegui. Aí ah, as pessoas se arrependeram, não votaram em você. E Exatamente. agora. E foi. Mas até agora teve... Ah, desde a hora que eu saí, já postaram um poder a mais. Mas até a hora que eu saí, eram cinco poderes. E é um diálogo assim que todo mundo fala, é com quem será? Porque ninguém sabe com quem estão os poderes. Todo mundo fala que não é, é Tudo né? bem que nem todos os poderes podem ser utilizados ainda, né? Sim, sim. Mas, quer dizer, já saiu bastante gente e nada aconteceu. você assim, não teve nenhuma reviravolta, não sei nada que, que mudasse de destino. A volta do poder. É. Sim, não teve ainda. Ai, ai. Em Serra Leão não era assim, gente, em Serra Leão as pessoas usavam muitos poderes. Ai, Gabi, só quem viveu Ai, sabe. só quem viveu sabe, literalmente. <risos> é... Ah, e aí, amigo, como que você acha que, que aconteceu, então, o… Não, primeiro, antes de eu te perguntar isso. Você acha que a saída da… a desistência da Nico é, teve algum impacto no jogo pra alguém? Você acha que alguém tava contando com ela, mesmo que como número? Bom, pra ser... mim teve muito impacto, porque agora eu sou o primeiro membro do Júnior. Uh, Essencial. É. Gente, era assim, você é debate. Fazendo né? cosplay de Kaique. Exato. <risos> Ele até falou, amiga, essa é minha, eu não vou te mostrar, <risos> Já tava tirando a minha foto, sendo de dentro da caixa. Mas então, sobre a Nico, eu acho que sim. Porque, assim, ela tava... realmente, ela não tava, tipo assim... Não tava ela tava viajando, ela, né? ela tava viajando, então ela tava, tipo, muito atarefada. Ela tanto, né, a moderação comentou lá né, no post que na última votação ela nem conseguiu entrar pra, tipo, deixar o voto. Então se ela tivesse ido pro CT, ela ia levar o voto punitivo. Porque ela não tinha deixado. E eu acho que, tipo assim, numa eventual perca da Labuse eu acho que ela sairia, por conta de estar tá ausente. Muito entendeu? ausente. Sim. E então, eles meio que perderam, assim, um easy volt. Eu acho que ainda tem, tipo, alguns easy dentro da Labuse. Porque tem muita gente, é. né, amigo? Gente, agora são uns Você sete, lembra. Você é capaz de coisas. lembrar quando a Kalip tinha oito pessoas, amigo? <risos> Gente, eu jurei. Naquele começo, quando a gente ganhou a primeira prova, eu falei, gente, finalmente, eu vou ter uma Vamos tribo. Arrasar. Eu vou ter uma tribo que vai bem. É. Mas é, acho é que difícil, influenciou, sim a eliminação né? dela. Tem os dois lados, mas eu acho que eu concordo muito com você. Eu acho também que tem um lado bom de você não ir nunca pra CT e tem um lado ruim. Tem. Porque, principalmente numa tribo tão grande como essa, oito pessoas indo pra Mercer sem nunca ter ido pra CT é tipo assim. Muita coisa vai ter que ser testada no primeiro CT da Fusão, que já é um CT. É, sempre é. O primeiro da Fusão, é tipo… Nossa. Bem maluco. Uhum. Então, quer dizer, é, essas pessoas vão chegar até lá. Mas vão ter que rebolar a raba também pra permanecerem, né. Sim. e Quer dizer, eu espero que hajam surpresas. Eu espero que as pessoas… Ah, isso é o que todo mundo quer, Que gente. estão achando que estão no poder. <risos> Exato. Não estejam tão no poder assim. Nada contra vocês, que eu nem sei quem são. Mas… Eu também, nossa, não faço ideia Mas pelo seja. entretenimento, gente, eu vou torcer muito por isso. E... bom, amigo. E como é que você acha que se desenhou, então, a sua eliminação? Como é que você acha que aconteceu? Você acha que depois que que Teflon foi eliminada, já era um fato que você ia sair? Ou isso se desenhou? não. Assim, quando ela saiu, eu ainda pensava que eu teria assim chance, né. E eu pensava que, assim, eu acho que ninguém, no final das contas, acho que por mais que nós estivéssemos, né, acostumados a perder, foram muitas derrotas, assim, tudo seguida, tipo, uma atrás da outra. Então eu realmente tinha esperança que ai, vai vir uma swap, que vai mexer um pouco com o jogo, pode me colocar em uma posição melhor, uma merge, alguma coisa do tipo. Acabou que tipo, não teve. E realmente foi o tipo, assim, que derrubou o meu jogo, porque a gente perdeu, tipo, uma prova atrás da outra, chegou num ponto que eu acabei, tipo, sendo evidentemente maior alvo, entendeu? E a eliminação de Tefão acabou sendo uma coisa meio que inevitável. Então, tipo, naquele ponto até tipo, vi alguns comentários, né, de tipo, até e tudo mais, tipo, ah. Quando um alvo sai, tipo, o alvo vai pra outra pessoa que também tem alvo, tipo assim, é fato. Tipo, o maior alvo era ela, saiu, o alvo automaticamente foi pra mim. Mas ela acabou, tipo, saindo o primeiro que eu, entendeu? Tipo, dos conhecidos, eu fui o último da Calico, que foi eliminado. Mas eu acho que depois da eliminação dela, como eu comentei, eu já senti, assim, que o alvo, obviamente, da Giovanna seria eu, porque, tipo, ela não falava comigo. Sobre jogo. Eu também, tipo, não, por esse lado, eu até acho que eu errei, tipo, eu deveria ter tentado, talvez, alguma coisa, pelo menos pra é, desviar o. Né? Exatamente. Na hora que ela precisou, tipo, na hora que precisaram convencer ela a votar em você, não foi Sim, muito difícil, né? Não foi, obviamente. Não, porque ela sabia, tipo, era ela ou eu. E obviamente ela ia se salvar. Bom. É, então, quer dizer, foi um blind mais ou menos, né, amigo É, tipo assim, antes da, da eliminação, antes desse dia, eu ainda pensava que se fôssemos ao CT, saía Giovana. sairia Giovana E era que, tipo assim, todo mundo… Porque assim, foi uma votação que, apesar de uma pessoa ter votado junto comigo, não foi, né, unânime, eu acho que todos ali estavam cientes de que eu saí, entendeu? E você acha que essa pessoa fica em maus lençóis, agora que a Giovana foi eliminada? Essa hum... pessoa que votou com você? É, tipo assim, só lençóis, totalmente, tipo, ela não ficou. Porque né, ela ficou no lugar da Giovana então... Mas eu acho que talvez agora... Mas eu não tenho, eu realmente acho que ela não tava, assim, por fora, entendeu? Até, tipo, depois do CT, ela falou aí, tipo... Nossa, foi um blind pra mim também, e tudo mais. Mas eu acho que eu não acredito tanto nisso. Vamos descobrir, pessoal. Conte pra mim, na hora que você chegar aqui no chá não tô, não tô te agorando o seu de jogo, pode ser forma. no chá da final. Mas conte pra mim se você sabia de verdade, ou se você tava só sendo docinho. E agora? Ah, agora esse menino é júri. Será que já era manejo de júri aí acontecendo, amigo? Ah, ah é o é que, que comentaram, né. É, aí falou, ah, no final do jogo você vai saber que, <risos> que é a verdade. Ah, vou, quero ver agora, né. Mas ai foi muito estranho. Amo, quando as pessoas recebem poderes que ninguém tava esperando. Ah. Eu amo. Bom... Amigo, é, a gente, eu tô perguntando pra todo mundo, por causa do tema da temporada, qual a decisão que vocês tomaram durante a temporada que vai assombrar vocês daqui pra frente, é, quando vocês estiver conversando sobre o jogo. O que, que você acha que você poderia ter feito diferente que foi determinante, assim, pra, pra sua eliminação? Ah, acho que foi um conjunto de coisas. E apesar de não ter sido, assim, uma decisão, né, propriamente dito, eu acho que o fato de eu ter perdido tantas provas, assim, foi de fato que acabou com o meu jogo. Porque se eu fosse da Labuse, por exemplo, eu estaria lá, pleníssimo, até agora, de boaça, prontíssimo pra fusão. Mas infelizmente a gente perdeu, tipo, muitas provas. Tipo, é surreal, sabe? Seis provas, tipo, uma atrás da outra. Aham. Tipo, por que você perdeu uma prova aqui, daí você vai e ganha outras, tipo, é uma coisa, né? Assim, perder, tipo, uma atrás da outra foi realmente que acabou com o meu jogo. E por esse ponto, eu fico muito triste, porque, tipo, no TW que eu joguei, né, Catalunha que foi no ano passado, eu era da Dali, que era também a tribo que perdeu cinco provas seguidas. E eu saí num contexto muito parecido. Eu fui, tipo, assim, última eliminada até da, antes da tribo ser desfeita. E foi, tipo, já era algo meio que uma maldição, uma coisa, sabe, que me perseguia. Com certeza agora é algo que vai continuar, entendeu? Então, por esse lado, é algo que eu realmente fico triste. Porque eu queria essa redenção, entendeu? De ser uh -huh. de uma tribo Challenger Beach. Tá, mas eu, dessa vez eu não aconteceu. ia aceitar a sua resposta, porque senão não foi uma decisão sua. Uh -huh. Mas você contextualizou muito bem, eu vou me dar por satisfeito, vou aceitar. Ah, mas porque realmente, amigos, assim, sim. você viveu duas vezes uma situação muito parecida. Eu acho que é uma coisa que você realmente... Toda vez que você entrar no jogo, sim, você vai ficar com medo de não, cair numa não tribo. Mais, não. É, flopado em desafios, assim. É, que realmente, tipo, assim, as pessoas brincam de gatilho, mas, tipo, realmente foi um gatilho que eu senti, <risos> sabe? É. Porque eu comecei, tipo, a reviver vários sentimentos ruins que eu senti naquela Sim. época. E que eu não Sim. pensei que fossem aparecer é. de novo. Né? Amigo, eu, eu entendo real, real, sua dor eu vivi isso ai. também. Eu ai, sei, ai. A gente tem, você tem um local de fala, Sim, amigo. Sim, tem um local de fala nessa dor Muito bem, e agora vamos pra o nosso quadro Las Tortugas. Agora você tem cinco pessoas, é... Você vai falar pra mim três números de um a cinco. Você três lá... é números de um a cinco? É. E aí você ah. vai falar, eu vou te falar as pessoas. Você vai atribuir um adjetivo pra cada uma delas. E vai explicar se você quiser. Um, dois e quatro. Lia, Bibito e João. Lia... Ah, tá. O e Emerick. E Emerick, eu amei que naquele chá, foi no chá da João e tá, Você se confundiu todo. Não, o não, João, não é. é o João mesmo. Não é, não é o, o que tem… o Bibito. O Bibito é João também, é né? É João. Mas é, o, Bibito é o Bibito é o Bibito, não, a João, eu não é o João. E o outro é Emerick, tá bom. Então tá, Eliá, Bibito e Emerick. É e é a e, a é a e Ah, não, a Lia, que ela me corrigiu. Lia, gente. Eliadne. É, Eliadne. Tá bom. Ah, e a Lia… Eu vou dar, tipo assim, o adjetivo de prática. Eu acho que ela é uma jogadora muito prática. A Lia foi, com certeza, a pessoa que eu mais tipo, me aproximei nesse jogo, que eu mais, tipo, amei conhecer no contexto pessoal mesmo, sabe? Tipo, de cara, rolou uma identificação, eu já tinha, tipo, eu já tinha, eu não lembro que em que contexto que eu adicionei ela no Facebook, mas, eu tipo, já tinha ela no Facebook, sempre reagia às publicações dela. E quando eu, tipo, vi ela no cast, falei, tipo, nossa, você aqui, tipo, eu sempre, eu, tipo, sempre reagia às publicações, tipo, Eu realmente rolou uma identificação muito grande com ela. E a gente se aproximou muito, assim, sabe? De um ponto da gente passar, tipo, mais de uma hora no telefone falando sobre a vida e sobre ver séries juntos. E a gente realmente se aproximou muito. E foi meio que um baque, assim, pra mim. Porque como eu comentei com você, a... apesar de não ter sido uma votação unânime, pra mim todos eles estavam meio que cientes da minha eliminação. Então, obviamente, ela meio que tava inclusa nisso. Foi meio que um baque, assim, pra mim, porque já tava, tipo assim, tudo planejado, né. Até então, pro Alvo, tipo assim, simplesmente, na hora do CT ela disse Amiga, a Giovana vai em você e eu vou com ela. E pra mim foi um baque, <risos> amada. Amiga, como você vai fazer uma coisa dessa comigo, pelo amor de Deus, tipo, agora? Não, e, Exatamente, foi sim, um baque pra mim. E depois da eliminação, ela falou, eu espero que você me perdoe. Eu falei, amiga, tipo, é jogo, jogo é jogo, óbvio que... Depois, assim, quando você sair, a gente conversa, e eu, óbvio que eu vou entender. E ela falou que, ah, que achou que foi muito difícil pra ela, que foi e tudo mais. Mas eu não sei até que ponto que foi, tipo, muito difícil. Porque pelo contexto, como aconteceu, entende? Foi de uma coisa assim, que mostrou que ela realmente é uma jogadora prática. Mas é assim mesmo que tem que ser. Então nesse ponto, se assim, em algum momento ela viu que seria benéfica a minha saída pra ela, e foi… Tomou essa decisão, ela mostrou uma jogadora prática. Muito bem. Bibito. Bibito, o Bibito eu gostei muito dele também. Assim, de cara rolou uma identificação maravilhoso. Assim, a gente teve conversas muito legais e... Eu não queria, assim, dar um adjetivo ruim pro Bibito. Mas… <risos> Mas eu acho que eu vou dar um adjetivo de ingênuo pra ele. Porque eu acho que talvez ele não tá sabendo sacar quem realmente tipo, tá com ele. Quem, tipo, só tá usando, sabe? Que não tem como prioridade. Eu acho que eu tô tendo essa visão dele. Mas nada, pessoal, amigo, você é maravilhoso. Quando você sai, a gente conversa sobre Muito bem. E o Emerick? Emerick também, é. Eu e ele, eram os únicos, tipo, 19 anos da tribo. Então, tipo assim, de cara, a gente falou nossa, a gente tá na mesma tribo, tipo, super gostei dele. E o Emerick, eu acho que eu vou dar o aditivo dele de safada. Mas não no ah, contexto… Eu mas, amo! Mas talvez ah. não no um contexto de jogo, Talvez, assim. talvez não no contexto de jogo. Jamais, assim, como pessoa, ele é bem safadinho, assim, sabe? Ah. Ah! É, Amo! É o PPT amei. da menina vai bombar agora. Não. Mas é tudo pra mim, gente. Gostei. Eu gostei muito de conhecer ele. Foi uma das pessoas que eu mais me aproximei. Então, lembrando, Lia é prática, o Bibi é tá ingênuo e o Emerick é safada. É safada. Mas, mas não é um adjetivo assim que tá num contexto ruim, amigo, pelo amor de Deus. Não, safada é ótima, amigo. É Acho ótimo, que as pessoas gostam. <risos> Amiga, a gente, infelizmente, está se encaminhando para o nosso finalzinho do chá. É, se você acha que tem alguma coisa relevante ainda, tem alguma coisa que você gostaria de contar, é, você pode trazer isso agora. Se não, é seu momento de, de se despedir do público e mandar seu beijo para as pessoas. Ai, amigo, foi uma experiência incrível jogar tortuga. Porque, como eu falei para vocês, tipo, eu acompanho o VD desde a Alemanha, tipo, a temporada 14, e hoje a gente tá aqui na temporada 24. Tipo, Muitos anos passaram, eu mudei tipo, completamente, né, gente? De 14 anos para 19, eu acho que o tempo passou. Foi uma experiência incrível e eu realmente preciso deixar o assim, meu agradecimento para todos os envolvidos durante esse meio tempo. Para VD, que é realmente o um idealizador, né, por trás da nossa franquia, perfeito. Ele que com certeza acompanha a minha inscrição tipo, desde a primeira de Alemanhas. Você se inscreveu também... muitas vezes, amigo, para o VD? Amigo, ó, eu me inscrevi para Alemanhas. Eu me inscrevi pra Serra Leoa, poderíamos ter sido um duo icônico. E Romênia, eu acho, e Tortuga. Então foram, tipo, quatro vezes. Porque nas outras, assim, eu cheguei né, de primeira e me inscrevi pra Leônia, Mas nas próximas, eles já falavam, ah, a gente não vai selecionar. A gente é menor de idade e tudo mais. Acho que Serra Leoa tinha… eu ia fazer 18 na época, uma coisa assim. Então eu tive um pouquinho de esperança, me inscrevi, Mas também não fui chamada. E Kevin... gente, você que já se inscreveu no Vezinho outras vezes, não gente, desista. Continua se inscrevendo, uma é hora vai. É assim mesmo. É isso. É concorrido. O Kevin, que já tinha me moderado antes, assim, um fofo, eu tinha me moderado no TW. Acho que essa vez eu fui, né, um pouquinho mais longe comparado ao TW. Então, pude ter a experiência dele ter me moderado um pouquinho mais de tempo. Quero agradecer ao Yuri também, que é um fofo. Acho que era o moderador que mais interagia no meu chat. E que cuida, assim, da Wiki com tanto carinho, sabe? Com tanto respeito, né, o trabalho que eles fazem é uma coisa muito profissional. Quero agradecer ao Dudes, que também quando veio aqui em São Paulo no ano passado eu tava com as minhas buffs, porque eu realmente sou fã do PD, gente. Eu tenho buffs, assim, das outras temporadas. Ah, e tipo, eu mostrei não. pra ele. É tudo pra mim. Oi? A, a de Amazonas eu não tenho, amiga, mas eu deveria comprar. A plateia tá participando aqui, gente, porque a gente não tem só participando, essa surpresinha ficar pra daqui a pouco, <risos> a gente já Daqui a pouco a plateia vem dar um beijo pra vocês. <risos> o Dudes, eu mostrei as minhas buffs pra ele e falou, tipo, cara, você cara, realmente gosta do BD, porque, tipo, eu nunca tinha jogado, sabe? E eu tinha, eu tinha as buffs das outras temporadas, porque, tipo, eu acho realmente muito legal. O Samuel também tem, tipo assim, os melhores desenhos. Sempre que estão desenho do Samuel, agora eu vou ganhar o do Chá. Icônico. quem sabe ele faz também o do Júri, né, amigo? Seria ah, mais... ah, fica a dica. Fica aí a sugestão. Seria tudo pra mim. O Doug, que tem, assim, as melhores artes, assim. As artes dele são muito profissional É num nível, assim, quando eu vi as da minha temporada, tipo... As da divulgação, sabe? que tipo, caralho, ficou muito foda. Que ele tem um trabalho muito legal. A Isa também. A Isa também não tive tanto contato, mas ela é uma fada. Eu acho ela muito maravilhosa. Tô tendo dela até hoje com a prova dela. Que a gente foi a Nossa, ela é terrível pra montar a prova. É verdade, gente. É um trauma. Um trauma. Kaique também, da moderação, perfeito. Que apareceu no meio da madrugada pra dar o meu ídolo. Pra vocês terem noção, gente, do nível de comprometimento. Eu, tipo, achei no meio da madrugada ele apareceu. Ah, amigo, tá aqui o seu ídolo. Tipo, ai, obrigado. Mais? E por último, a minha amiga Raflin, que é uma das pessoas que eu mais amo, de paixão, dos jogos. Que foi uma pessoa que super me incentivou a jogar essa temporada. Tipo, não, amiga, se inscreve, vai que você, tipo, entra. Minha primeira temporada moderando, porque, tipo assim, a gente é amigo, tipo, muito antes desse negócio de moderação, né? Eu, tipo, acompanhei, né, no seu charme, mandei o tomzinho pra ele, tipo, tudo pra mim. Ele super me incentivou a jogar e foi uma experiência muito especial ter ele na moderação dessa vez. E é isso, gente. Também quero deixar um agradecimento a todas as pessoas que torceram por mim. Tipo, os meus amigos, que foram essenciais. Alguns, assim, foram durante o dia a dia. Tipo, Débora, Georges, Felipe... A Georges... Gente, eu liguei pro Georges chorando no começo. Falei, amigo, eu tenho certeza que eu vou ser o primeiro eliminado. No primeiro CT que a Calico sair, né? A Calico vai pro CT, eu vou ser eliminado. Porque no começo as pessoas não falavam de jogo comigo. Os primeiros dias foram muito assim, eu, fico muito, eu fiquei muito inseguro no comecinho. Por isso, acho que até de certa forma, uma conquista. Porque, tipo, eu só fui sair no quinto CT. E eu, tipo, eu jurava que seria um dos primeiros eliminados. Então, foi muito legal por esse ponto. E o pessoal da plateia também, porque tipo, torceu por mim. porque tipo, eu nem conhecia, sabe? Mas tava lá... É achando ótimo, seu essa, é, é, é, essa Isso essa faz situação. a gente se sentir muito especial. Sim. Faz a gente se sentir muito especial. Gostei muito, a gente. Ai, vai ficar guardada pra sempre no meu coração, essa oh. experiência. E a você também, amigo. Ah. Tudo pra mim. Que tem os seus chás perfeitos, que eu tô sempre dando audiência. Maravilha. E vou continuar. E é isso, gente. Hum. Comprem suas vagas pro Encontrão, Comprei junho tá aí. Nossa, Vamos, a gente lá. vai abrir pra, pra, pro povo do cast. Quero todos vocês lá, gente. Quero a foto Primeiro do Encontrão, cash. depois do, do, do, do seu jogo, é o mais especial de todos. Real. Não Eu... deixem de ir. A conexão é incrível, gente. Você dá uma Eu passei por isso repreender. no ano passado. E realmente, assim, é uma coisa que realmente muda você, a experiência do Encontrão. Sim. É um ambiente assim, maravilhoso, e bem, recomendo bem, a todos. Bem, bem. Amigo, foi uma delícia esse chá Ai, presencial. Primeiro. Em primeiro lugar, eu gosto Tinha que ser com você. Você, assim, e também quebrar tabu, o maior, assim. O maior fã do chá aqui, tomando o primeiro chazinho presencial comigo, foi uma delícia. Espero que vocês tenham gostado também. <risos> é, a plateia vai querer dar um oizinho para as pessoas? Vem aí, vem aí. Por que, aí, que vocês acham que aí, ele olhou para lá quando aí, ele falou aí. do Felipe? E cagou o <risos> continuou mexendo no celular. Ai, gente! Cadê ele? O que é pra gente Olá. falar? Oi, vocês gostaram Oi, do chá, sim. gente? Vocês gente acompanharam já... de bastidor. Sim, foi ótimo o chá. Já é o quarto chá que eu acompanho de Ih, bastidor. É. Eu tô amando, gente, esses chás na minha casa que eu tô vendo em primeira mão. Felipe também tava super atenta no chá, você ah. gostou, amiga. Eu tava, foi o primeiro que eu acompanhei, porque, né, tem um pouco de preguiça, assim, que de fazer Mas adorei, foi bem simpático. Que né? honra! É, eu adorei gente. vocês falaram do encontro, um. muito fofo. O meu também encontrou um, foi logo depois do meu jogo e foi absolutamente tudo. Estamos todos confirmados pro 5. É. Quem é junho. Bem, Olha gente, só, vem, sim. Sim, precisava demais ah! gente. Vai ser ótimo. Obrigado, gente, pela participação. Gente, pra vocês que acompanharam a gente até aqui, a gente fica por aqui. aqui, plateia! Alguém podia ficar ali pra me ajudar a desligar a câmera quando eu encerrar eu. quando fizeram o meu encerramento. Gente, aqui é assim, tudo no improviso. Esse e pra vocês. É muito <risos> Pra vocês que acompanharam a gente até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o Chaco Alvinho. A gente vai ficar aí pra ver as próximas emoções. Acho que a Merge tá chegando, hein? Então. Será que vem aí? Será? Se Finalmente... não. <risos> gente, tá, tá chegando a hora, já tá ficando pouca gente no jogo. Vamos ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos de Tortuga. Um beijo pra vocês e até o próximo Chaco Alvinho. Tchau, tchau!